Primeira coisa que eu vou explicar Vamos lá, primeira coisa que eu vou explicar A vocês é o shift que vocês Alguns já conhecem, né? Ou não, pelo nome É simples, vai ficar Depois eu vou virar pra vocês aí Mas ah? eu vou não, vai ser tudo, tudo. Primeira coisa, os pés paralelos na largura do quadril, ok? Tira o peso, tira o peso da mão primeiro, depois eu explico sem peso. Pés paralelos à largura do quadril. Vai descer o tronco com o peso à frente o máximo que puder, mantendo a perna esticada, estendida. Desce o máximo que puder. Voltou, bota o peso na posição de bíceps e sobe fazendo um envolvimento. OK? Pegar, voltou, desceu, subiu, esticou. Foi? Fácil. Vamos lá então. Pegar o peso. Assim, tanto faz o importante é esticar o braço o efeito vai ser praticamente o mesmo não vai ser o mesmo mas praticamente o mesmo todo mundo contando tá ok vamos lá pé junto 3 2 1 desceu isso subiu 1 um. isso vamos lá 2 mais rápido um pouquinho vai 3, estica o braço. Isso. 4, isso. Todo mundo contando, vamos lá. 5, isso. Vai. 6, isso. Perna esticada. 7, todo mundo com a perna esticada. 8, vai, continua. 8, vai. Isso. Vai. 10. 10. Continua. Isso. 11. 11. Vai, desce. Isso. 12. 12. 12. Perfeito. Isso. 13. Isso. 13. Vamos lá. Não dobra o joelho. 14. Vamos a 20. Vamos embora. 15. 15. Isso. 16 vambora 17 força força de vontade vambora 18 isso 19 20 mantém o peso na mão mantém o peso na mão abre a perna a largura do quadril mais largo que o quadril tá dando para todo mundo enxergar aí tá vendo então ficar aqui para vocês verem todo mundo vendo a largura do quadril vai fazer o quê agachamento com desenvolvimento tá ok então vamos fazer o seguinte ó preste atenção colocou a mão assim na altura do peito peitoral isso vai agachar esticar voltar tá ok isso aí mesmo, vai repuxar as costas, tá ok? vamos lá, 3, 2, 1, só 10 vai, 1, vai, 2, vai, 3, vai, 4, estica o braço, 5, vai, 6, isso, 7, perfeito, 8, perfeito 9, legal, vambora minha amiga 10, isso aí parou, parou, parou em 10 calma, sentiram repuxar as costas? isso aí, vai ser rápido agora vamos fazer o seguinte todo mundo sentado aí na no colchonete deixa eu pegar aqui um colchonete pra mim hoje está sendo bem tranquilo não tô pegando tão pesado é isso aí ó oh, preste atenção vai ficar vai botar o colchonete vai ficar na posição de quatro apoios vai flexionar dobrar a perna e acima um dois três não é para vir à frente e sim acima acima depois vai mudar acima acima ok pegaram Vou fazer para esse lado aqui vamos lá ó vai ficar nessa posição vai fazer acima acima acima não precisa vir aqui embaixo não vamos lá agora vai pegar um pouquinho 30 a cada lado vamos embora rapidinho 30 a cada lado prepara 3 isso 2 1 vai 1 Dois, três, não, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Parou, muda o lado, vai. 1, um, 2, Isso, isso, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dobra a perna, pra cima. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Já levanta, pega o peso, mais uma vez. Vamos lá, rapidinho. Perde tempo não. Todo mundo de pé. Vamos voltar no stiff, fazer mais uma sequência de stiff, só 10 repetições. Vamos lá, desceu, 1, um, sobe um pouco mais rápido, isso, 2, isso, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dez. Vamos embora. Onze. Doze. Treze. Quatorze. 15, abriu a perna, ficou na posição, perna aberta abrindo, isso, não descansa, vai descer e esticar o braço acima, OK? Vamos lá. 3, 2, 1, só 10. 1, vai. 2, vai. 3, 4, 5, quando abaixa estica o braço, 6, quando abaixa estica o braço. Isso. Bora, 8, 9, 10, desceu, 4 apoios, de novo, rapidinho, vamos embora, 3, prepara, 2, 1, um. vai, 2, 3, 4, 5, 30, hein, conta alto. 1, 4, conta alto. Dobra mais a perna, dobra mais a perna, isso, calma, calma, é assim, sobe e desce, sobe e desce, isso aí, isso aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, mudou a perna, vambora, vai. 1, 2, 3, 4. Sobe e desce, sobe e desce, perna dobrada, perna dobrada, perna dobrada. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Descansa, bebe uma água rapidinho para pegar na outra sequência.